Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui no meu sítio durante a Páscoa Mas como vocês sabem, eu vivo de obra, eu respiro obra Então eu tô aqui, né, mostrando pra vocês Não tem aquela história? Casa de ferreiro, espeto de pau, pois é Dentro aqui do nosso sítio eu faço vários experimentos com diversos materiais diferentes. que antes de eu oferecer alguma solução para algum cliente, eu tenho que testar e ver se dá certo mesmo, né? Porque nem sempre que o fabricante diz que dá certo, dá certo de verdade. É aquela história, aquela dor de cabeça de sempre. Então aqui é muito legal, eu tô mostrando pra vocês. Foi um experimento que eu fiz com uma placa de magnésio. Então a gente tem esse galpão. Né, um galpão de depósito. E a gente fez ele todo com estrutura de steel frame bonitinho, telha é de fibrocimento, tá? E a gente colocou a placa de magnésio externamente, porque a placa de magnésio é uma chapa externa, a princípio. E aqui vocês podem ver, lógico. Minha mão de obra fez errada, usou o parafuso de drywall para prender a placa. A primeira coisa, não pode. Vocês têm que usar aquele parafuso galvanizado, tá? O parafuso externo. Mas, desconsiderando esse erro, a gente tem a placa de magnésio, que ela ficou exposta, sem nenhum tipo de acabamento. O acabamento inicial da placa de magnésio, que o fabricante recomenda, é Base Coat. Mas vocês veem que, a princípio, eu poderia deixar essa placa externa, né? Ela foi feita para existir externamente, sem nenhum tipo de tratamento. E o que, que aconteceu quando eu deixei ela? Vocês conseguem ver? Não teve junta de dilatação. Então isso é erro de montagem. E o que, que aconteceu? Ela acabou imbeiçando e ondulando. Por isso que isso é muito importante. A junta de dilatação entre as placas, que normalmente é de 3 a 4 milímetros, você tem que sempre deixar. Outra coisa importante que vocês conseguem ver a ponta quebradiça. Então ela é uma placa, que eu já tinha falado antes, que ela é um pouco quebradiça. Aqui, ó. Então ela quebra com facilidade, né? Você vê que não é só essa ponta que tá. A gente tem essa ponta daqui quebradiça. A gente tem aqui também que embeiçou. E a própria placa, com o um trabalho térmico, né? Ela soltou e arrancou o próprio parafuso. Então, quando eu disse pra vocês que... Bom, a experiência que eu tive com placa de magnésio não foi boa. É essa que eu mostro pra vocês. Pode ser que tenha um outro fornecedor que tenha uma placa melhor. E aí não vai dar esse tipo de problema. Mas, é o que eu falo sempre. Antes de você usar um material, é muito importante você testar. E se você não tem um sítio se você não tem uma casa, cara, faz uma mini paradinha no seu depósito, no seu escritório e testa aquele produto, compra uma placa, duas placas, vê como é que ele funciona, vê como é que vai trabalhar antes mesmo de você vender. Então é uma dica que eu tô deixando aqui, não tô nem arrumada pra poder estar tá ensinando alguma coisa, né? Durante o meu feriado, mas pra vocês verem como é que, é que funciona, né? Como é que você tem que trabalhar, pra vocês terem uma ideia. Esse galpãozinho quem fez... Fui eu e o pedreiro aqui da região, né? Do interior do Rio de Janeiro, da região serrana. E pra vocês verem que quando a mão de obra, ela não é, tipo assim, ó, bem, bem orientada, bem acompanhada, o que eu, pelo visto, eu não orientei bem e não acompanhei bem. Você tem esses erros, você pode acontecer, ó, a placa tá soltando, os, os espaçamentos dos parafusos estão do que deveria, e isso acontece, tá? Mas não é o correto. Por isso que você, como um bom profissional, Dessa vez não pode correr teu erro que eu cometi só porque é minha casa, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva. Se você quer deixar comentário sobre besteiras que você já fez, igual eu fiz dessa vez, não tem nenhum problema, pode deixar, porque errar é humano. Esse que é o mais importante. O importante é você testar as suas ideias, tá certo? Então, grandes beijos, tchau, tchau e até a próxima.